falar da Mercedes, porque assim, a Mê, né, já, já vou chamar de me a Mê, ela tá passando, ela tá vivendo um drama. Esse é, o, é o, o, o clássico, né? Ela está realmente vivendo um drama, porque de novo, né? É, teve uma corrida muito abaixo do esperado. Ela tinha uma grande expectativa também, é, por conta das atualizações, pequenas atualizações que ela promoveu aí entre o Bahrein e a Arábia Saudita. É, lá no Bahrein foi muito desastrosa, né? Assim, em termos de, de ritmo mesmo, não teve ritmo de classificação, não teve ritmo de corrida. O, o Hamilton chegou a mais de 50 segundos do, do Verstappen, então foi um show de horror. Mas nesse final, último final de semana na Arábia Saudita, existiram alguns sinais, né? vamos falar assim, o ritmo de classificação não foi tão... Assombroso, como né, não espantou tanto para o lado ruim como lá no Bahrein, já foi um pouco melhor. O Russell conseguiu classificar melhor o carro é, e a corrida se mostrou um pouco melhor também em termos de ritmo de, de corrida, né? No, de, de prova mesmo, né? Tanto é, com, com o carro mais carregado quanto no final da corrida, eles até conseguiram imprimir um ritmo um pouco mais constante. É claro que assim, brigar com a Aston Martin vai exigir um pouco mais da Mercedes, e esse é o drama da Mercedes, né, ela não consegue, eu nem vou falar a Red Bull aqui, viu, eu já limei a Red Bull de qualquer situação, a, a Red Bull tá muito longe dos da, da, da Mercedes nesse momento, mas Aston Martin é, de fato, é a o ponto né, em que a Mercedes precisa se aproximar, e claro, a Ferrari, que a Ferrari teve tá uma corrida muito esquisita me, também, né, aquela questão do, do, do, do safety car foi, acabou prejudicando um pouco o Charles Leclerc, enfim, a, a Ferrari está num outro, num outro, uma outra espécie de língua, mas a Mercedes é, apresentou algumas, alguns sinais de melhora, mas obviamente não é nada suficiente, por isso, hoje ela se fez de vítima, olha... O meu carro é muito ruim, é tudo muito ruim, a gente não tem velocidade, a gente não sabe o que aconteceu. Ô, Ana, o Prado, isso é pro corte, hein? Ô, Ana, é, a Mercedes, ela, ela assumiu esse papel, esse vitimismo irritante, é por isso que ela está no paredão? Pois é, Eve, ela está no paredão porque ninguém mais aguenta a Mercedes com o mesmo discurso há muito tempo. Porque não é um discurso de 2023, é um discurso que vem desde 2022. E assim, não é uma equipe que tem um orçamento ruim, é uma equipe recente da Fórmula 1, é uma equipe que não sabe o que é vitória, que não sabe o que é ganhar títulos. É uma equipe que sabe muito bem esse caminho. E é o que a gente fala aqui no W, tudo bem a equipe errar mudança de regulamento é sempre muito sortido. Tem equipe que vai acertar muito, como foi o caso da Red Bull, e tem equipe que não vai acertar. Mas eu vejo a Mercedes mais reclamando e falando nós não sabemos o caminho, nosso carro é muito ruim, a Red Bull é muito rápida, do que realmente tentar fazer alguma coisa ali. É, é por isso que eu acho que eles, enquanto meu vizinho também gosta aqui de participar do WGP, está complicado hoje com meu vizinho aqui essa furadeira. Eu tô... É, a Mercedes ah, eu e tô... meu vizinho tô... estão no paredão porque não aguento mais. Eu, eu voto no vizinho, eu voto no vizinho. Pois é, a Mercedes ainda tem algumas coisas que a gente a gente gosta, né? Mas é uma situação muito complicada, Eva. eu acho que é o mesmo discurso a cada corrida e é o mesmo Lewis Hamilton e o mesmo George Russell saindo cabisbaixos. Eu acho que esse vitimismo, ao mesmo tempo em que ninguém olha e fala coitada da Mercedes, porque a Mercedes não é uma equipe nova, não é uma equipe de baixo orçamento, é uma equipe que errou, mas que segue com esse discurso que irrita. Eu acho que irrita todo mundo, eu acho que dá vontade de falar mulher, cadê seu crópede para reagir, porque realmente não está acontecendo. A Mercedes continua... Perdida, muito mal, por isso que diz né que vai levar mudanças radicais, pelo menos do GP da Emília-Romanha, porque eu acho que não tem jeito com esse conceito que ela mantém nesse momento, é um conceito muito difícil, ela se mostra muito distante. E algo que eu chamo a atenção é que ela diz que ela quer pensar nela mesma, não quer pensar muito ali na Aston não se preocupa muito com a Aston Mas eu acho que o papel agora deve, deveria ser invertido, eu acho que a Mercedes dessa vez deveria se basear na Aston Martin, como a equipe fazia antigamente. Olha, isso é uma, isso vai ser a maior reviravolta da história. Exato. A Mercedes é, é, <risos> e so, e ir ao, né, ela ter de recorrer a Aston Martin cliente para dar um jeito no, pro, no projeto, para dar um jeito na vida dela, e isso é absolutamente fantástico, é, quero muito que isso aconteça. Mas como estamos falando aqui que a, a, a Mercedes se colocou no, no paredão e coisa e tal, por ela mesma, é, e, e, e coisa e tal, é, eu só vou pedir o um comentário da, da Lu antes da gente dar, os, dar o nosso boa tarde para a Ju, Ô o que, que você achou da declaração do Mike Elliott, que é o diretor, o diretor técnico da Mercedes, dizendo, olha, é, a gente já, tô, já, já, já deu o primeiro passo, que é ó, é, talvez a gente não seja tão competitivo assim. Bom, eu lembro que uma vez eu, eu fiz um vídeo falando que a Mercedes ela só ia começar mesmo a, a dar a volta por cima quando ela admitisse que ela errou. O problema é que é assim, ela irrita, como você falou, ela irrita até na confissão de culpa, sabe? Eu acho que o, o grande problema da Mercedes é que ela não consegue aceitar que foi superada. Ela não consegue aceitar que ela foi superada no ano passado com a mudança de regulamento. Da mesma forma como ela se deu muito bem, lá em 2014, no início da era híbrida e... E vale destacar que é, o grande pulo do gato da Mercedes foi que ela acertou na construção desse motor. Né? Agora, a gente tem uma mudança de regulamento que foi dentro da parte aerodinâmica. E na parte aerodinâmica, ela quis inventar e não deu certo. Ou seja, ela está aí sofrendo, só que ela não aceita isso de jeito nenhum. E é difícil, eu fico imaginando que é difícil realmente, depois de oito títulos seguidos, você realmente você aceitar que você não é nem mais a segunda força, e sim a quarta, porque está porque sendo a quarta. né? A gente não sabe, como você falou, o que aconteceu com a Ferrari ali, GEDAR foi muito estranho mesmo a corrida da Ferrari, mas a Ferrari ainda tem um carro melhor que o da Mercedes, se a gente for isolar, isoladamente comparar e tal. Então, assim, é, sempre, sempre, sempre são as mesmas declarações, às vezes muda uma palavra ou outra. Eu estava até colocando aqui no nosso, no, nas nossas notícias as últimas declarações da Mercedes. Olha, a Mercedes está para mim como a Alfa Tauri está para você. Está me irritando num nível. É Mercedes. É, é, como é que é? é de, peraí, deixa eu ver aqui. O Hamilton. Hamilton reclama da estratégia da Mercedes em Jeddah. Realmente não funcionou. Aí vê: Mercedes vê ganhos de desempenho em Jeddah. Desenvolv é, desenvolvimento segue na direção certa. Aí vem o outro e fala, precisamos entender o carro. Ele ainda não está no caminho certo. A equipe não se entende, a equipe só bate cabeça. É uma coisa irritante. Eu voto na Mercedes sim, no paredão. Eu acho que a Mercedes tem que ser eliminada, porque a gente tem mais o que fazer. Olha, gostei dessa. A Mercedes tem de ser eliminada nesse paredão. Vote e... Brincadeira. Comente aí, é, o que você acha? A Mercedes está perdida e tem que ser eliminada? Comente aí para gente.